Galera, bora conferir agora as séries que a gente mais quer assistir agora no ano de 2023. Lembrando que as datas citadas nesse vídeo, elas estão as sujeitas a mudança, porque as distribuidoras, as plataformas, elas acabam mudando às vezes em cima da hora. Então vamos começar pelo Queen Charlotte, a Bridgerton Story. E essa série que ela não tem data ainda confirmada, ela é um spin-off, ele focado na história da rainha Charlotte, e vai focar ali na vida amorosa dela e na chegada dela ao trono. A série vai ser da Netflix e vai ser produzida e escrita pela The Rhymes. Aí também, sem data definida, mas a gente sabe que vai ser esse ano, é a série Invasão Secreta. Que é uma série que é baseada nos quadrinhos e acompanha o Nick Fury e o Talos, né? Eles vão investigar aqui alguns alienígenas que se infiltraram na Terra. E essa série aqui vai ser da Disney+. Plus. Outra série que tá prevista pra 2023 é The Idol. E essa aqui é uma série da HBO com The Weeknd. É uma minissérie ali com os bastidores do mundo da música. E aí também para 2023 tá prevista a estreia da série Ahsoka. Bom, oh, e aqui é a nossa protagonista, né? Que ela é uma aprendiz do Ana. Aqui, ela vai em busca do Almirante T'ron em busca de um Jedi desaparecido, né? E essa série aqui se passa com eventos ali depois do episódio 6, o Retorno de Jedi. Também com previsão para 2023 tem Agatha, Coven of Chaos. E essa aqui vai ser uma série ali, spin-off de Wandavision. E assim, eu adorei a personagem lá em Wandavision, então eu tô louca pra ver mais dela aqui. Bom, e aí a gente tem também a previsão da estreia da série Fallout, né? Que vai ser pra esse ano ou pra 2024, né? E vai ser uma série baseada na franquia da Bethesda, então a gente tá curioso demais Pra assistir essa série E ela vai ser produzida pela Prime Video E outra série que a gente tá empolgado aqui É Coração de Ferro E aqui a gente vai acompanhar a Hugh Williams ali E ela vai criar a própria armadura Pra se tornar uma heroína e lutar pelo bem E aí também previsto pra esse ano Mas pode ser que estreie em 2024 Welcome to Derry Que vai ser uma série baseada Ele é meio um spin-off de It a Coisa Então a gente vai ver a origem aqui do Pennywise E vai ser uma série da HBO Tô curioso demais pra assistir essa daqui Outra série sem data confirmada É The Continental essa aqui é uma série que, vai, que é um precoce Ali, dos filmes de ação do John Wick e vai se passar num hotel que recebeu vários criminosos. E aí esse ano a gente vai ter estreia também da série The Boys de V, que é uma série da Prime Video, não né? um spin-off de The Boys, né? A história vai se passar em uma universidade pra jovens ali com habilidades especiais. Outra série que a gente tá empolgada é Poker Face, que não tá com data confirmada ainda pro Brasil. E é uma série bem humorada ali no estilo de investigação e a gente acompanha a Charlie, que é uma detetive com habilidades ali de sacar quem tá mentindo. E aí uma série que a gente tá esperando aqui demais vai ser a Queda da Casa de Usher, né, que é baseada numa das melhores histórias do Edgar Allan Poe. E olha só, a gente vai ter Allan Poe com a direção aqui do Mike Flanagan a mão da Netflix aqui nessa série, então tem tudo pra ser uma série sensacional. O hype aqui não podia ser maior, né? Outra série que a gente tá empolgado é a Nancy Boys. E essa aqui é uma série que vai ser produzida pela Amazon Prime Video e é baseada ali no livro Filhos de Anance, do Neil Gaiman. E aí a gente também tem a previsão da estreia da série Avatar, A Lenda de Young, que vai ser um live action da Netflix, baseado né, na animação original da Nickelodeon. Outra série que a gente tá muito empolgado é o Problema dos Três Corpos, que é uma série que vai ser produzida ali pela galera do Game of Thrones, e vai ser produzido ali pela Netflix, então a gente tá bem empolgado. Vai falar um pouquinho ali sobre comunicação com extraterrestres e tudo mais. Então, assim, quando é uma produção ali com ficção científica, a gente já fica de olho. Bom, galera, essa aqui é a nossa lista das novas séries aqui que vão estrear em 2023, pelo menos a previsão de estreia aqui pra esse ano, né? Comentem aqui pra gente saber o que vocês acharam dessa lista. Tem alguma série que vai estrear esse ano aqui que a gente não colocou na lista, mas vocês estão esperando bastante. Tem várias temporadas de séries já em andamento também, que eu sei que vão estrear esse ano, mas a gente procurou colocar algo novo aqui que vai estrear esse ano. Então comenta aqui pra gente saber, dê um like nesse vídeo e até a próxima!